E também os nossos produtos desde a linha de sucos que hoje tem um grande mercado no Brasil todo, até vinhos espumantes, então o visitante ele inicia o passeio tendo um primeiro contato com a história segue pela cantina onde ele vai conhecer a estrutura de armazenamento dos vinhos o grande diferencial talvez sejam os túneis que passam por debaixo das ruas da cidade e vai finalizar então esse passeio provando os nossos vinhos e espumantes e, claro, o suco de uva também. Então, nós temos aí uma opção de visita gratuita para os visitantes que vêm a Bento Gonçalves, com a possibilidade de conhecer um pouco da história da cidade que se mistura com a história da Vinícola Aurora.